Não chegaste a explicar. Como é que tu apareceste, Como é que ficaste tão famoso? Foi! Apareceu num reality show! É mesmo <risos> o género, é mesmo o género. Não, nada disso, nada disso. Vocês sabem que eu vou-vos contar a, a verdadeira história. Boa! É, é uma história muito linda, muito linda. Era uma vez em Mira... Mira? Não é a Mira de, de, de cima. É a Mira em... Agora é a Turquia. A ah! Foi, foi já há sete, 1750 anos, oh, vai senhor. fazer agora, é verdade. Tem tanto e tempo já? Pois, eu, eu nasci, e deram-me o nome de Nicolau, ah. foi foi sim senhor, era o nome de Nicolau, os meus pais viviam bem, eram pessoas abastadas, tinham bastante dinheiro, e terras, casas, coisas, enfim, viviam bem, e eu era filho único, nunca tive um mano, nem uma ah. mana, oh. e por isso sempre tive a vontade de ajudar os outros. Uhum. E e partilhar com os outros as, as riquezas que, que entretanto herdei. Entretanto, fizeram-me visto e olha, eu recebi, comecei a receber meninos que viviam mal, eram órfãos, coitadinhos, e, e eu comecei a recebê-los e arranjei um espaço grande onde lhes dava de comer, ah, eles dormiam e, e, sobretudo, dava-lhes conhecimento. Que eu criei lá uma escola. Uma ah, escola... Foi a primeira escola do mundo! É verdade, sim senhor. então quando chegava a época do Natal eu começava a distribuir prendas pelos meninos da minha escola e também pelos meninos à volta da monta... enfim, por todos os meninos que havia por ali e que então começaram a chamar naturalmente pai é um pai para nós, dá prendas, pois claro e claro, fui envelhecendo, pronto e com esta tradição a festa ficou se mantendo e muitas crianças começaram a ansiar para a altura do Natal para receberem prendinhas ah, pois, e é isso. a minha imagem começou a ficar Famosa, enfim, com estas barras brancas e que às vezes estão mais compridas, porque os deixei três e e com estas roupas assim, vermelhas e, e tudo, e começaram-me a chamar, pai, pai, é Natal. Ah, é, pois, pois é. É natural, não é? É, e por isso, eu fiquei famoso. E continuo a ser famoso, continuamos a ser famosos. Ah, <risos> beijo, agora também é um jeito de assim. Natal. <risos> é, olha, assim ainda gosto mais de si, vou aqui meter um like. Um. Eu também. É Mete um like aí. Depois mais eu... tarde, que agora não tenho. Está eu... bem. Pois eu tenho um like aí. mesmo no Pai Natal, que eu gosto muito do Pai Natal. Eu gosto é. do Pai Natal. Ah, eu, eu também gosto. Às vezes que portam-se mal. Mas é, são bons. É. São, são bons doentes. de é. é. Natal.